E aí pessoal, me chamo Douglas, Matheus, Marlos, e bem-vindo a mais um Primeiro Impressões. E Lucas, né? É, a gente vai falar aqui de Neogênesis Evangelho, no caso eles vão falar porque é uma primeira impressão e eu já assisti e eles não assistiram. É, assim, para começar, Evangelho foi Acho um anime mais. que... É... Passou na TV Tóquio né, entre os anos de 95 e 96 né? e, o, e o autor, é rapaz, o nome do autor é esses nomes japoneses né? Então é Hideo ano, alguma coisa assim O anime ele se foca no, no mundo 2015 É meio apocalíptico onde seres com, com kaijus atacam o mundo muito top, né então é esses seres que é gigantes são como anjos Angels. só que o o não, cons não consegue derrotar ele nem com a nucleares. com bocas então é criado os megas e o filho desse da organização santinge é escolhido para controlar o mega de uma hora bati assim. malu você tem que encontrar o um robô agora não, não não não vou não vou agora não, não é agora sim. é tem que ser agora acabou -se. nada é, é, é como você encontra Nem o manual passa do robô, é dava nada no seco. Tipo, a princípio, a é, Grigol tava antes que ele virava. Tipo, nós não podemos dizer que é uma, um clichê, porque a maioria dos mexe primeiro vieram depois, tá? então ele é um clichê desse anime. Eu gostei é aquele anime que tem a abertura que empolga, já é uma. É verdade, já é. começa empolgando, tá ligado? Aí, mas tipo, para um primeiro episódio eu não posso é, dizer o que é que vai ser o anime, porque ele, o primeiro episódio acaba justamente na hora que vai começar a luta. É, eu fiquei bem ansioso. Ah, mas aí dá aquela empolgação pra assistir. Eu acho isso, pra mim, é um bom sinal. Que você assiste um episódio do anime e quer assistir os próximos episódios. Eu achei legal, por, a parte mais empolgante foi quando o moleque tinha que pilotar o mecha de primeira assim. Logo sem ele saber de nada ele tinha que pilotar. Aí já começa a ficar interessante, porque o Mesh já protegeu ele de começo, né? Já tinha, já, já aparentava ter uma ligação assim. Bom, o, o mais interessante também é o pai, a ligação com o pai dele, porque ele foi numa intenção <risos> de viver o pai dele. O pai também tinha intenção de ver o filho, mas não era com a mesma intenção do filho. Era na intenção dele pilotar o mecha. E tipo, o pai fala, não, eu já falei com todo mundo, aí você foi a última opção. Tipo assim que ele é, fala. É, cara, é, cara, é, é. a Joga opção. Joga na é cara dele. Não, você, eu não chamei você pra me você não. Eu só Simplesmente você não vai. Não mais quem é chamar mesmo, é você agora. Lá Simplesmente lá. você vai pilotar isso daqui. pessoal foi mais vídeo mais um Dê like aí só por nossa presença aí que só o que é rara compartilha com esse então, partilha com a galera dá like se inscreve se ainda não é inscrito e a gente que... é terminou aquela falinha tradicional de todo mundo do youtuber né? um beijo chega da bunda mas é mão no coração faz o um coraçãozinho <risos> Oh, bye, bye, bye. <laughs>